E aí galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo Vocês devem estar se perguntando por que eu tô falando tão baixo É porque agora são duas da manhã E tá todo mundo dormindo, né? Mas eu acho que é uma hora boa pra gravar porque O mundo é silencioso a essa hora Pelo menos onde eu moro, que não tem muita festa assim. Então é um horário bom pra gravar e agora eu tô com um joguinho novo aqui Chamado The Final Station Não, o joguinho não é novo, né Eu não sei nem porque que eu falei, joguinho novo Acho que é pelo fato dele Ser novo aqui no canal Mas esse jogo já é Antigo já, não sei de que ano Exatamente, ele é Não é tão antigo assim, tipo o caralho da época do meu vô Mas ele é bem velho Já tem, tipo Bastante tempo que eu joguei ele aqui no canal Inclusive foi na época que eu ainda não sabia nada, nada, nada, nada De edição, então os vídeos ficaram bem bosta Na hora de renderizar Ficou muito ruim, porque Deu vários problemas De fantasmas no vídeo E Vozes sincronizadas E partes cortadas do vídeo etc Então, tipo Eu vou estar tá regravando essa série Eu espero que vocês gostem É um joguinho que eu acho bem bacana, bem legal E já tem bastante tempo que eu joguei. Eu não lembro como é que as coisas são, né? Então a gente vai estar rejogando aqui como se fosse a primeira vez, porque eu não lembro de nada. Provavelmente uma coisinha ou outra eu vou lembrar, mas a maioria eu realmente não lembro. Então vamos, vamos começar, né? Bora lá começar o joguinho. Eu vou criar aqui um novo jogo. Os dados vão ser excluídos, Ok. Esse jogo é incrível. Eu amo um jogo de pixel. Como é que abre? Tá. É o E que abre. Tá. Tá tudo certo. Nada aconteceu. É, né? É, beleza, é o E. bem what the fuck tá, eu não lembrava que dava para vir aqui fora Tentou me pegar, não conseguiu hein? Trouxa Eita Pera Tá, aqui é um Isso aqui dá no mesmo lugar que Que ali Tem uma portinha aqui que eu acho que dá pra abrir ela Deixa eu ver Eu quero matar esse bicho Não gosto dele Quase mordeu. Tá, eu acho que tá tudo bem. Que desgrama é essa que tá acontecendo ali, velho? Aqui é eu acho que não dá pra ir, tem um carinha ali fumando. descer aqui. Tá escuro, né, velho? Eu morri. 106 anos desde a primeira visitação. Acorda. Tá, me levantei. Olha como eu sou bonitinho. Muito bonitinho. Não dá pra quebrar o vidro. Eu queria dar um socão no vidro e quebrar ele, mas. Será que vai ter zumbi aqui agora? Eu não tenho nem arma, velho. Eu acho que nessa parte não tem zumbi não, né? É porque se tiver é muita sacanagem. Eu tô desarmada. Se for aquele lá que corre, eu até poderia dar soco, só que tô clicando e ele não quer dar soco, ele se recusa. Comida. Então vamos, né? Calpa. Calpa. Ok. Olá. Você chegou cedo hoje. Hum. O Martin não tá aqui hoje. Ele desapareceu em algum lugar. Estou trabalhando no lugar dele hoje. Nossa, peraí, deixa eu abaixar um pouco o meu som. Tá muito alto o meu som. Eu acho que a gente encontrou o Martin, né? É esse cara aqui? Deixa eu ver. Zzz. Tá dormindo. É provavelmente esse ali é o Martin. Vagabundo, o era pra estar tá trabalhando, tá ali dormindo. Procura-se para a construção do guardião. Procuram-se engenheiros mecânicos e construtores. Exige-se experiência de mais de 10 anos. Acomodação no setor inferior da metrópole. Refeições, pensão, dupla são fornecidas. O anúncio não se aplica às famílias de colonos. Beleza. Deixa eu ver o que tem aqui em cima. Tá, tem um cara ali. Então eu vou olhar aqui primeiro. O que que aconteceu? O que que eu fiz? Ah tá, eu troquei de roupa. Achei que eu tinha ido na parte que... É, agora realmente eu fui. Ó, oh, acho que sem querer fechar a porta. Eu não espiei. Uhum, não espiei não. Tava querendo ver meu corpinho sexy, que eu sei. Vamos ver o que o cara aqui de cima quer. Primeiro vamos ver o que tem aqui. Papel higiênico, beleza. Ó, oh, olá lá. Ah, as férias acabaram? O chefe não tá aqui hoje. Você não precisa se apressar. Pera, apressar é com essa mesmo? Fica tão feio, né? Estranho. Não sei se é assim que escreve. Sou péssima em português, sou péssimo em matemática. Acho que eu falhei na vida. Tem certeza que isso é uma boa ideia? Ele não é o melhor maquinista. Se algo der errado, calma, eu ficarei de olho nele. James, esse trem é muito importante. Eu sei. Aparentemente estão com medo de confiar em mim, porque eu sou novata, né, mano? Câmera superior da Metrópole. Para Paul Anderson, diretor da estação de Ber... Ber, Ber de Furt. Confirmação do código bloqueador. 3766. Beleza. Ele fica aqui embaixo, eu lembrava disso, eu acho. É mais fácil assim, né? Que eu não preciso ficar decorando o número. Olá! Enquanto você estava longe, eles instalaram os novos bloqueadores. O chefe deixou os códigos no escritório. Digite ele no painel próximo ao trem e já peguei, meu filho. Te darei mais detalhes enquanto viajamos, beleza? Aparentemente ele vai comigo, né? Então. Não. Eu lembro que nos trens tinha uns negócios que dava problema E a gente precisa ficar arrumando o tempo todo Senão todo mundo morre Não sei qual que é o sentido Não sei o que pode faltar tanto no trem Pra precisar Ficar olhando 24 horas por dia Tem um negócio saindo fogo ali Eu acho que deve ser isso aqui, provavelmente Era isso. Eu não li o que ele falou. Você precisa configurá-lo manualmente. Se ele sobreaquecer, não podemos nos mexer. Qual é o sentido? Isso é o que? Um aquecedor? Sistema de amortização. Eu não sei o que é isso, mas beleza. Precisamos entregar um o stream Pedido importante para o conselho. Conselho com c? Levaremos o um dia inteiro para chegar até lá. Com adicional de hora extra em dobro. Por mim está ótimo. O cara tá com fome, mano, será que eu tenho que dar comida pra ele? Eu parei de ler. Você precisa pegar um código de acesso do administrador da estação. Mas se o administrador da estação estiver doente, ou alguma outra coisa acontecer. Sai tá aí. Ele fez uma pergunta, eu não entendi. Eu achei que ele ia me explicar o que eu faria se, eu, se alguém estiver doente. Acho que ele tava perguntando, não sei. Eu acho que eu vou ter que dar comida para ele, ele tá com muita fome. Não, a gente chegou. Ótimo. Não vou ter que dar comida. Se vire e coma na rua aí, ó. Você está atrasado. Hum, eu sei. E aí? Hoje não tem trem expresso. Precisaremos pegar esse resto de trem. Ex, olha como é que você fala do meu veículo, hein? Trouxão. Acaba que eu te deixo aí. Olá. Como estão suas férias? Não é então, não estou de férias mais, né? Pelo visto. Entendi. Eu acho que ele realmente entendeu. Eu não tenho o código do bloqueador, o chefe está com ele, beleza Ele foi almoçar, você pode esperar aqui ou procurar ele na cidade Ah, tá bom que eu vou esperar aqui Tenho certeza que ele está por perto, beleza Com os novos bloqueadores o trabalho duplica Aqueles idiotas do governo, né? os idiotas do governo é foda mesmo tá, tá bloqueado o bagulho aqui, não tem nada aqui pra mexer Vamos pra cá, né, então quer onde dá pra ir Muita gente, muita gente, não dá pra comprar nada. Pensei que dava, esse aqui é o um mercado, devia... a gente devia ter esse direito, entendeu? Diga não a impotência do mercado. Tá, tô invadindo tudo aqui, não sei nem onde é que eu tô. Vamos ler isso aqui. Estou de folga hoje, o novo caixa é péssimo, livre-se dele e encontro um novo. Livre-se dele é tipo, mata o cara, tá ligado? Aí depois enterra e acha outro. Agora não. Agora não o quê? Olha meus olhinhos bonitinhos, fala comigo. Não quer. Ela não quer falar comigo. Esse bueiro aqui não dá pra abrir por algum motivo. Dá vontade de entrar, mas não tem como. Televisão. Que aparentemente não tá em canal nenhum, mas tem gente falando nela. Existem problemas de comunicação na costa oeste. As áreas próximas à fronteira do primeiro contato não estão respondendo. Estamos esperando pelos detalhes. É. Será que esse aqui é o chefe dormindo? Duvido nada, hein? Acordar às 6h40, beber um litro de leite correr 8km. Repetir todos os dias. Porra, 8km, mano. Acho que eu não corro isso nem o dia inteiro. Sim. Ah, por que você não está me deixando trabalhar assim, ó? Porque eu fui feita pra te incomodar, moço. Que não quer falar comigo, nem esse, muito menos esse, mas subiremos, não tive a oportunidade de falar com Adam, ele é igualzinho ao pai, o que faremos agora? Precisamos encontrar um desvio, eu sei que é uma carga grande, mas se conseguimos retirar ela de Ristol, estaremos com a vida ganha para sempre, aqui está trancada, não dá para subir mais porque está quebrado, né? Triste. Dá a um entender, um entender? Não dá a impressão que tem tanta coisa ali em cima, não, não aberta e dá vontade de abrir, mas não dá. Um gatinho, um gatinho. Cadê Um gatinho? Gatinho, gatinho, gatinho. Deixa eu falar com esse cara aqui, peraí. Ó, oh, mastiga. Sinto muito, esqueci do trem. A chave está aqui na maleta. Deixei uma anotação no código da Mario, mas não pegue nada além do código. Não, beleza, pô. Ele tá falando que eu tô certo. Nem sei o que eu falei, mas beleza. Deve ser a chave daquele negócio lá. Ah, o bueiro. Eu já sei o que que é. Ei, amigo, ajude-me. Preciso de algumas moedas pra comprar cerveja. Ah, é? Bem, você que sabe. Tome cuidado durante a noite. Às vezes as caixas caem acidentalmente na cabeça das pessoas. Caralho. Vou dar um chute na tua bunda, meu irmão. Quem que tu pensa que tu pra me ameaçar? Cusão do caralho desse aqui, eu acho que isso aqui provavelmente é uma é uma saída rápida pra aquele que diabos que? Oxi. não é amigo? peguei fios e um whisky não, normal assim você roubar um carro de alguém assim do nada tá super certo, façam isso eu vim de morgues morgues externa mor... Mor para descobrir que dois parafusos foram removidos. Puta que pariu. Triste pro senhor, hein, moço. Aqui, falei, é a saída desse esgoto aqui, ó. Acho que é isso mesmo. Tem uns que abrem por dentro só. Daí você tem que ir lá pro final da fase, e depois você acha tipo um caminho rápido, assim, subterrâneo. Aqui, o código do negócio lá. Eu nem li o que tava escrito, mas é o código e pronto. Vambora. Por enquanto tá é de boa, por enquanto tá é tranquilo, o bicho não começou a pegar ainda, literalmente. Eu acho que vou viajar de novo com aquele mesmo cara, né? Eu vou ter que dar comida pra ele. Puta que pariu. Algum problema sim. Problema? Sim. Não tenho um problema Vou ter que dar comida pra ele Não vai morrer essa bosta Maldita do trem programado, cadê ele? Então, moço Ai, ah, esse, esse negócio aqui é muito chato, gente Eu lembro disso Eu lembro disso Ai, ah, isso aqui é tortura, juro Não vou conseguir ler o que, é que eles estão falando Sim, eu sei Porque já usou ele há 20 anos Ai, ah, deu um problema ali na frente também Ai, ah, apertei o botão errado, peraí que deu aqui. Ah, não é problema não, é chat. Olá, bem vinda de volta. Obrigada. Nenhuma alteração de rota planejada, porém, é um problema na comunicação no sul. Espero que consiga consertar isso. Eu também. Ah, tá. Isso aqui foi o que eu falei. Vai ter essa Deixa eu voltar pra esse negócio aqui, que isso aqui... Se eu não mexer, é foda. E pode ter acontecido, sinto muito, mas eu não sei. Duvido que você não saiba. Você ouviu, o Trevor está pedindo, perdido, não pedindo, perdido, não pedindo, ele estava no oeste, rota S40, padrão, mas nunca chegou na estação final, é, desculpa se ele não chegou, mas eu cheguei, na verdade isso aqui não é final, mas pelo menos na de agora, né? Peguei trapos no lixo, que é isso que a gente faz, a gente, a gente cata lixo mesmo. Preciso sair. Michael está com alguns problemas com a patrulha. Amanda. Beleza, Amanda. Amanda Nudes. Um uniforme de maquinista? Eu já tinha um uniforme de maquinista de cigarros. Eu não vou fumar, eu acho. Olá. O código? Sim, o código. Tinha um manual em algum lugar por aqui, como imprimir ele? Me dê alguns minutos. Deu uma volta pela cidade. Ah, beleza. O cara não sabe imprimir um código. Passa pelo scanner. Rápido. Tá bom. Ah, só dá pra passar uma vez. Eles não querem escanear de novo. Escute: eles cancelam todos os bilhetes pro sul. Eu preciso voltar pra casa, é importante. Eu vou pagar, eu tenho dinheiro. Obrigada. Beleza. O cara tem dinheiro. Ainda sem detalhes. Alguma notícia do conselho? Acho que eles já fugiram. Absurdo. Como chegaremos lá? O quê? Não, precisamos ir pro norte. Ah, tá. Provavelmente eu oferecer ajuda e ele fala: não. Também no outro lado, meu irmão. Eu tenho 77 dinheiros, eu posso comprar uma comida. Tá, comprei uma comida então. Eu repito: a bilheteria está fechada, sim, para todos os destinos. Vamos o seu cunho tão grosso. Você não está repetindo para mim porque foi a primeira vez que eu te perguntei? E aí, meu irmão? Boa tarde. Você está pronto para fazer seu pedido? Não, não temos isso. Sinto muito. Eu acho que eu devo ter pedido uma camisinha de morango. Moeda, sabonete. Amigo, você pode perguntar na cozinha aonde está a minha carne? Vamos lá perguntar. Você pediu uma maldita carne com triplo cozimento? Eu estou cozinhando isso há uma hora. Meu Deus. O bagulho deve estar incinerado já. Um porão. Hum, é um gato ou um rato? Eu não sei. Ô, oh, tem um cara aqui. Ruxe. Não fale de mim pra eles. Tem alguma coisa acontecendo por aqui. Não acredito nos militares. Beleza. Iê. Venha rápido. Como assim? Venha rápido. Venha pra onde, meu irmão? O que, que é isso, mano? O que, que você tá fazendo, velho? O cara matou. Não se mexa. O que você está fazendo aqui? Se você é funcionário da ferroviária, isso não te dá autoridade. Se eu estiver por aqui novamente, você será um homem morto. E... Acho que eu não vou passar por ali de novo não, né? Vai que ele me dá um tiro, eu vou por cima mesmo. Tem que vir pra cá de novo, porque eu não tinha nada que ter descido. Agora eu não posso passar mais por ali, senão o cara vai me dar um... Um tiro na cara. Não, eu não vou a lugar nenhum. Ninguém me escuta em casa. Pense nisso, meu camarada. Se tínhamos guardião, quem nos salvará no, ca no caso de uma segunda visitação? Então por que o conselho construiu aqueles abrigos subterrâneos gigantes? Sei lá, mano. É, eu acho que não tinha nada pra fazer, além de falar com o velho mesmo, não. Vou ter que voltar. Vim aqui à toa. Será que o maluco já imprimiu o bagulho lá? Aqui. Primeiro. É 8454. Beleza. para mais uma aventura. Vamos ver como é está o povo que eu estou levando. Esse aqui está muito bem. Esse aqui está morrendo de fome. Tem que cuidar dele, que ele tem dinheiro, né? Eles cancelaram as rotas para todos os destinos. Ainda melhor. Não sei de nada sobre isso. Essa era a estação central. Estação central e metrópole. Isso não conta. Por quê? Apenas moradores podem usar, usar ela. Ah, então ele deve ser um colono, né? Que porcaria. Eu ouvi isso mesmo. Eu não sei o que é um colono. É um viajante, eu acho que é. Se não for, desculpa. Eu ainda tem comida? Porque eu acho que o cara vai precisar de comida de novo. Meu Deus, eu esqueci de... Arrumar o negócio Esse negócio sobe muito rápido Eu acho que eu não tenho que descer muito Eu só tenho que manter abaixo da linha Porque se eu tento descer muito O negócio fica errado Chegou mensagem. James Beadle. Você está indo para o norte? Você está bem? Mais ou menos. Os dias têm sido mais calmos. Eles relataram alguns tiroteios. Alguma notícia do conselho? James? James está offline. Você chegou, beleza. Ah, chegamos, ó Os nossos sobreviventes estão aqui Ganhamos 530 Sobreviveu todos os, passage os, passage os passageiros Mano, será que Tem como eles morrerem? Não sei Eu acho que tem como eles morrerem, né Porque se tem um botãozinho de saúde Provavelmente deve ter algum Que tá doente, alguma coisa assim Tem que cuidar deles, daqui dá pra falar com todo mundo Eu sei Você sabe o que? Sim, eu não tenho mais autoridade. Os militares estão no poder agora e o general deles está esperando por você. Isso não vai terminar bem. Melhor se apressar. É, eu vou ter que falar com os caras lá dentro, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Eu vou tentar fazer vídeos diferentes aqui no canal, que eu já fiz dois de Saber Hunter, né? É, agora eu vou tentar trazer uns joguinhos aí que eu gosto para vocês. Então se vocês também gostarem, é só deixar o like se você não gostar é. não precisa deixar dislike mas se você quiser muito mesmo assim se você tiver odiado assim do fundo do seu coração o vídeo aí você deixa dislike mas se não deixa um like dá uma força se inscreve aí então é isso até a próxima falou